É a historicidade de Jesus. Quando falamos de historicidade, nós vamos pegar primeiro testemunhos externos. tá? Porque há muita gente tá? é, que às vezes questiona, né? Ah, vocês são crentes, mas quem prova que Jesus existiu? Bom, graças a Deus, pela ciência da arqueologia, que hoje nos temos achados arqueológicos, já documentos que nos prova que Jesus pisou aqui na terra, literalmente. Ele existiu. E são pessoas, né? Do mundo não cristão, por isso colocamos testemunho externo, ou pagão, tá? Tácito, que viveu no ano a 120 o um historiador romano, vai falar de Jesus, Plínio, que é, viveu em 62 a 113, governador da Bitínia, cita Jesus também, Luciano de Samosata, de 125 a 190, era um grego colonial, um escritor satírico, né? Ou seja, faz piadas, né? Tira, é, tira onda, como diz no nosso português, tá? Do povo, mas também vai tirar uma onda de Jesus, tá? Mas não importa. E José, escritor historiador, é, também judeu, escritor judeu, né, de anos 27 a 100, fala de Jesus, tá? É, e lembra que José também não era cristão. Veja, nós vamos ver mais detalhadamente, mas eu quero que você perceba que alguns deles vão falar mal de Jesus. Alguns vão criticar Jesus, alguns vão zombar de Jesus. Mas não importa, Tá? se estão falando de alguém, zombando de alguém, esse alguém existe. tá? Eles contribuíram, tá? Para a nossa fé e para a convicção, para a prova de que o nosso Cristo existiu literalmente em carne. Então, é, tácito, tá? Ele 1955, né? Ele disse que o decano dos historiadores romanos, é um dos melhores desde historiadores romanos, liga o nome e a origem dos cristãos, que é o Cristo, que no reinado de Tibério, olha só, ele cita que no reinado de Tibério sofreu a morte por sentença do procurador Pôncio Pilates, olha só, ele está testificando da verdade da Bíblia. Quando ele escreve que esse Cristo, né, ele sofreu sentença por Pôncio, procurador Pôncio Pilatos. Ou seja, por julgamento. Então, isso é uma validação né, de que Jesus existiu. Outro testemunho é Plínio este era protetor né? é, ou governador da Bitínia e do Ponto, na Ásia Menor, escreveu ao imperador Trajiano, tá, por volta do ano 112, para pedir orientações sobre o modo de tratar os cristãos. Olha só. Então, os cristãos estão sendo perseguidos, os, os cristãos são levados à cadeia, os cristãos são levados eh é, julgamento e Plínio não sabe como tratar essas pessoas e ele pede uma orientação de, do imperador trajano Plínio ele elogia a integridade dos cristãos por isso ele não sabe o que fazer porque esses cristãos foram acusados estão na cadeia mas Plínio disse olha esses cristãos têm uma elevada integridade. Olha, eles se, é, recusam a roubar, recusam a cometer adultério e a testemunhar falsamente ou trair a confiança depositada nelas. Né? Então, ele diz assim, o que eu vou fazer? Eu vou condenar como essas pessoas. E ela disse também, né? que estes cristãos entoavam uma canção a Cristo como se Ele fosse Deus. É interessante, né? Porque disse que os cristãos deixavam transparecer isso nos seus cantos, nos seus louvores a Jesus, para para Ele, né? Como se fosse Deus. Né? E de fato, é claro que é Deus, né? Mas